Eu sou o Gabriel Jordan do arroba e façam as suas denúncias. Me bateram até eu chegar aqui. <risos> Não, gente, essa aqui é a minha produção de hoje, né, uma coisa mais anormal, assim, em todos os aspectos possíveis Para assistirmos juntos ao terceiro episódio de Corrida das Blogueiras, quarta temporada Na semana passada tivemos um episódio que dividiu a internet, que causou muita polêmica, muita confusão E hoje estamos aqui pra ver o resultado do episódio anterior, se Hillary e Isa foram pra casa E também, né, o episódio que o Edu tava falando que teve confusão entre os jurados, gente, eu quero saber que confusão é essa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 Bom, gente, vou colocar meus AirPods aqui pra gente ouvir tudo, né? Tá meio difícil de falar hoje com esse pezinho aqui, se eu me irritar com ele, eu vou tirar no meio do vídeo, tá? Vou logo avisando. Vamos para a interface do React. É, das duas eles tiveram alguns problemas de entrar look e tal. E avaliando todos esses quesitos, quem deixa o programa hoje? Infelizmente, é você. Hilary, hoje você deixa a Corrida das Blogueiras. Obrigada. Obrigada. É Fala também, Isa, que seu vídeo vai Eu quero chorar. <risos> Obrigado, maravilhoso. Esse sério, eu, eu juro que eu quero chorar, não sei o que, que tá acontecendo. Ai, eu não sei, eu amei a Hillary. É, gente, acontece, né? Mas a gente sabe que você sabe acontece. fazer. Quando vocês entraram em contato comigo, foi assim: foi como me tirar do poço, porque realmente tava querendo desistir de tudo. A gente nunca começa do. Nunca começa do alto, né? A gente sempre começa aos pouquinhos, aos pouquinhos. E vocês começaram um pouquinho e foram crescendo a ponto de, de, de trabalhar com sonhos de pessoas. <risos> e o que Cuidado que vocês têm com sonhos, né, gente? Aqui dentro, assim, muda muito. Transforma essa experiência numa coisa incrível, de verdade. Vocês estão mudando a vida de 10 pessoas todos os anos. Eu só tenho a agradecer a vocês, de verdade. Porque isso aqui, pra mim, foi uma experiência incrível. E sem vocês isso não acontece. Então vocês foram peças fundamentais pra essa quarta temporada acontecer. E conhecer ah. o seu trabalho pra gente também foi uma coisa incrível. Porque você é genial. E eu vos espero de coração, <risos> mesmo que você tenha... Ai, gente... que você merece demais. Muito, muito mesmo. Tem clima de choradeira ah, aqui. É, é, é <risos> Ai, pelo menos não sou só eu que tô chorando. Ainda bem que eu já vi com a maquiagem borrada hoje. Gente, eu literalmente tô chorando, é sério. Ainda bem que eu já vi com a maquiagem borrada hoje, que não tem perigo. Entrar no Corrida pra mim foi a coisa mais incrível que aconteceu esse ano pra mim. De verdade, foi tudo, tudo, tudo, tudo. Gente, pelo amor de Deus, esse é o meu último momento. Me sigam nas minhas redes sociais. <risos> Marcas também Entrem em contato comigo o Valor assim é bom Pra mim e pra vocês Eu sou mais engraçada Choro menos <risos> Ai, eu já estou seguindo a Hilary, entendeu? Em todas as redes sociais. Infelizmente, aconteceu dela ser eliminada. Mas só nesse tempo minúsculo que ela ficou no programa já foi o suficiente pra gente ver que ela é super carismática, super auto-austral, super engraçada. Eu já tô seguindo ela no Instagram, no TikTok, no Twitter, menina, em todo lugar. Pra mim, se tivesse a final hoje, com todos os outros participantes que ainda estão competindo, ela ia ser a minha simpatia, gente, juro. Bora lá pro desafio de hoje! Quero ver... Atenção para a temporada mais bonita e bem vestida do Corrida das Blogueiras, um por um. Inham. E aí, meus amores? <risos> Ai, a Sarah! Hoje vem a Sarah! Josephine in the House. Uh, she's serving Josephine Baker. Hoje ela tá gosta um pouco. Vótica apocalíptica, <risos> couro! Hoje eu tô preguiçinha. Ai, nossa <risos> vencedora. <risos> she's a winner, baby! Oh. Ai! Ai, gente, prazer! E aí, meus amores, como do vocês nada! Estão? não Vocês não estão vendo errado, não é uma nova participante. E hoje estou aqui de Sara Vika pra entregar meu Deus. Beleza de boy e de boneca também, né, meus amores? É pra poucas. Essa semana já tô sentindo que tá afuzilando já o negócio. Afuzilando. A, a afuzilando é ótimo. Ela não tá... Tá. De look, amiga, você tá madura hoje? eu sou bem madura. Né? Essas últimas semanas eu não consegui me destacar tão bem, então hoje eu vim <risos> belíssima, a própria p... que pariu, porque quando a gente tá bonita, a gente fica mais feliz, a gente fica menos ansiosa, a gente fica mais disposta pra fazer as coisas. Como eu realmente não. Não sei o que a Isa tem pra entregar. Eu tô apostando na Hillary. Ah, eu hein. acho que a Hillary tem muita graças chance. Graças. Porque o conteúdo dela ela tem uma desenvoltura. Ela é errado, né? Eu acho que quem vai voltar vai ser a Hillary. Nem por preferência mesmo, porque a Isa também adoro ela. Mas eu não sei como ela é com essa coisa de edição. Então eu aposto na Hillary. Ela é muito boa, né, meus amores? Que pra em 10 minutos ter coisa... né? Lá no dia do Premiere deu uma enchida de saco. Deu uma enchida de saco. Mas a gata serviu no Cap Cut. E em 10 minutos ainda. Eu não teria conseguido fazer isso não, gente, se você errou. eu é, acho né? também é que a Isa ela fala muito bem, gente. Talvez tenha um lado da Isa que a gente não conheça. É, então. Eu acho que ela é muito ativa e pode voltar por causa disso. Eu lembro que lá no lounge, a Isa ela tava com muito sangue nos olhos. Eu acho que, de repente, essa confiança pode trazer ela de volta. Uhum. Alguma coisa aí, a uhum. gente uhum. É, meus amores. É, ai! She got, got it! Ai, que linda! É você. O flop era basicamente a gente reagir aos looks dos jurados da semana passada, aquela Uau. roupa mesmo que eles estavam usando. E tava tudo, né? Tava. Tá. Mas eu queria falar mal porque eu queria Uou. me vingar. <risos> De botar a raiva pra fora, né, amiga? Né, menina? O que você falou de vingativo? Ai, ah, eu critiquei todo mundo. Eu critiquei todo oh, mundo Menos o um Fih. Menos o um Fih, um fi. porque <risos> ele é um ah, <risos> E a, a Hillary falou bem? Não, ela, eu acho que ela ia falar mal também. Ah. Só que ela não conseguiu entregar o vídeo. Ah, eu acho que não, não deu foi. tempo. Uh -huh. aham aí eu ganhei. Ah! ah meu é, Deus. Pois é. Ah, administração de tempo, né, gato? A gente tá né, aprendendo. aí. Viva aí, maravilhosa! Perfeita! Lenda! Eu, eu particularmente, tinha uma, eu tinha uma conexão muito forte com a, com a Hillary, porque negra. ela era negra, <risos> ela, era, ela era engraçada, etc. <risos> Eu tô meio triste que ela foi embora. Eu também tô triste que a foi embora, gente. Repescagem. Aquelas Aquela chata que ficam enchendo o saco do reality. E a prova era de... É, vídeo faz... rápido. Não, é vídeo rápido oh, e caraca. tinha que ser engraçado, tipo... Eu, não, eu é, falei né? o depoimento. Já era, gente. Beijo, tchau, já era. Ah! Yeah! O look do fim. Eu quero o look Esse do Fih. Ela raspou a cabeça pra servir look! Eu o momento. O, é o cabelo do Edu tá o é momento, momento também. Vamos todo mundo fazer vestido hoje? Eu acho que é meio que artística, porque as make dele tão meio... E aí, Corrida das Blogueiras, quarta temporada! Uh! Ai, ah, eu tô sentindo assim um cheirinho de magia no ar hoje. Oh. Eu tô sentindo um cheiro de mofo. Olha Ai! Que... <risos> Aqui na quarta temporada de Corrida das Blogueiras teremos uma prova de make artística. Era uma vez um conto de fadas. Lúcio. E tuto pau. E tuto bom, tá? <risos> Ou seja, a gente espera nada mais, nada menos que uma grande transformação da parte de vocês. Eu espero muito que eu consiga me salvar, Deus, por favor. O look do Eric tá uma coisa assim meio príncipe, né? Tipo com a faixinha, o ombro assim. Eu achei já tá uma coisa meio conto de fadas. Dependendo de como seja a dinâmica, pode ficar interessante postando apostando em vitória nenhuma, porque semana passada que foi a prova que eu ganharia no ganhei. Então agora, se eu ganhar, vai ser lucro. Não falo desse jeito, pra dar a ideia que eu não vou correr atrás, né, porque eu vou. Claro, obviamente, vai ter um rolê aí, né, pra essa seleção de personagens. É, tem toda porque... uma dinâmica. Envolve a nossa vencedora Jade, da semana passada. Princesa ou vilã? Yeah. Yeah. Yeah. O vilão, gente. Ah, eu eu acho muito, muito mais bom. legal. ah que você nasceu pra isso também, né. É óbvio! Ah, claro. <risos> Todos contos de fadas também tem a vovozinha, né, fi E por isso, vamos contar com a presença dela aqui pra ajudar essa seleção de personagens. Pode entrar, vovozinha! <risos> meu Deus, ela foi de vovó mesmo! O <risos> licença, <risos> oh, <meu Deus. risos> oh. <risos> <risos> <risos> Vamos ler um versículo hoje, gente. Mentira! Vem profetizar, gente. Vem profetizar. Ai, lá, mulher. O que foi que aconteceu? A permuta do Botox, mulher. Bora correr atrás. Como vocês têm entregue bastante aqui, gente hoje a gente também espera um resultado excepcional da parte de vocês. Então a gente vai dar... Três horas pra execução dessa maquiagem artística. Gente, realmente, já tava na hora, né. Vamos aumentando o tempo das provas, ainda mais coisa que demanda muito tempo. Os critérios de avaliação da prova serão acabamento, criatividade e fidelidade ao personagem. O Fih é tão o lindinho. o que significa fidelidade ao personagem. Hum. Todo mundo que lê o personagem que tá aqui dentro tem na mente que personagem que é esse. Hum. Então quando a gente olhar pra vocês, a gente espera encontrar esse personagem também. Você vai vir até a estante de livros, você vai poder abrir livro por livro, e você pode escolher qual é o seu personagem. Sem mostrar pros outros, obviamente. E sem falar nada. Quando você escolher o seu personagem, aí sim, você abre o livro mostra pra câmera e fala em voz alta o seu personagem. E aí você escolhe a próxima pessoa que se levantará, virá até a mesa poderá abrir todos os livros, escolher seu personagem dizer em voz alta e assim por diante. A segunda pessoa escolhe a terceira. Ah, então assim ficou legal, gente. Ficou menos responsabilidade na mão de uma pessoa só. Achei interessante. Eu escolhi a sereia. Oh. Oh. Oh. Que, que sereia. <risos> <Nossa>. É, realmente. Pode <risos> ter um peixe na cara. Vou colocar hein, Jade, pelo amor de Vai Deus, usar colocação. meia raça. É. Pode escolher seu próximo colega. Eu vou escolher <risos> você. <risos> Eu Ai, cheguei Sarah. hoje, já tô na janela. Pode ver Pode livros, abrir Sarah. livro por livro. E aí, Sara, o que, que você achou? Ai, tá na dúvida? Tô. Escolhi. Vamos Fui lá, escolhida. Sarah. <risos> Conta pra gente, Sara. Eu escolhi a bruxa. Ah! Uh. Obrigado, Sara. Mas se inspirar Ai, em gente. mim. próximo <risos> participante. Próximo participante a escolher. Bom, eu vou dar prioridade pras manas montadinhas. Então, Elay, meu anjo. Ah, olha! olha. não veio a irmandade, né? <risos> Estratégia. Tá certo. Elay, ó. Entregou, hein, Ela. Deixa. Eu gostei. Do Eu gostei, <risos> mano. <risos> é. baixo, galera, no <risos> ombro. Não é? Porque sobe. <risos> não, <você sobe>. não <risos> tá na primeira página. <risos> eu amei isso aqui. Bom, eu escolhi o ogro. Uh, amei, uh, uh, amei. amei. É eu amei que ela escolheu esconder tipo, uma coisa. Bizarra, sabe? Tipo, que foge, tipo, sem assim, dar estética toda gatinha e tal. Ah. Tipo, achei, achei legal, achei legal a escolha da Eli. Obrigada, Eli. <risos> Obrigada pode a vocês, amor. Foi sempre. Ai, eu voltarei, dias. <risos> <risos> você eu já não sei. <risos> <risos> <risos> não vou voltar, não. Vou pegar uns 30 mil e ir embora. <risos> Aê! <risos> é, é, isso aí. Deixa eu ver. Minha amiga Goiana. Oh, pode de gatinha. É, é. Olha, Isa, não ficou por último hoje, hein? Nossa, Já é um traga. avanço. Já não vamos ter essa narrativa no episódio de hoje. Sororidade Arrasou. de estado. É isso. <risos> eu escolhi a fada. Oh. Oh. Ai, amo. Uma fadinha. Teremos fadinha, uma fadinha aqui é uma hoje. Fadinha. Eu quero o Ed. O personagem que eu escolhi foi o gênio da lâmpada. Eu acho que a próxima pessoa tem que ser... O Chris. Bom, o bichinho que eu escolhi foi o unicórnio. Nessa prova eu ia ficar muito indeciso, porque eu não queria escolher alguma coisa muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu não ia querer escolher alguma coisa muito fácil. Então já foi, tipo, muito batida. Tipo, sereia, unicórnio. Essa era, tipo, 2016-2017, do Instagram, sabe? Que, tipo, era só o que tinha. Paulo. Ah tá, né, Gui? dei vantagem. É, bicha. É... Tá devendo? É, lembrando que você tá escolhendo por você e pela Dakota. Que a Dakota sou. Bro. <risos> o meu personagem foi... dragão. Oooooooou. Oh, oh, uma escolha ousada tanto quanto a do ogro, eu diria. É, é que, que, é também achei. Da <risos> Quem <risos> morre... Quem <risos> você escolhe? Tá chateada mesmo, não? <risos> Fuck. <risos> eu adorei. Eu escolhi... <risos> Do Lobo Mel Pelo menos o Lobo mal yeah, ah, Pode ser vestido de vovózinha <risos> Vai comer é. a vovózinha Ai meu Deus delícia da cota uh. <risos> Gente, posso falar pra vocês uma coisa? Eu acho que se eu visse o Lobo Mal Ai meu Deus, meu piercing tá saindo Gente, chega desse piercing, né Eu acho que se eu visse o Lobo Mal Eu provavelmente escolheria ele Entre essas outras escolhas Tipo, fada, unicórnio Tipo, blá blá sabe? Blá, blá, eu fiquei um pouco <risos> chateada, principalmente com a Sarah Porque ela estava perdida no último desafio De como deixar o look dela parecer com uma bota E eu falei pra ela colocar os detalhes de cadarço na saia Então a minha cordialidade, a minha ajuda não foi devolvida É uma competição e eu espero que todo mundo se foda <risos> Ô Dakota, oi, mano, te devo essa De nada a única coisa é que eu realmente esperava que a Jade me escolhesse Mas tudo certo também, porque eu sei que ela conhece meu trabalho E ela sabe que eu sou babadeira na make artística Então eu entendo a gata Eu não sei se ela ficou com medo, mas eu ficaria Então, sobre o Cris e a Paula Eu pensei de dar pra um dos dois Só que semana passada eu senti uma Pequena carência do apoio deles Em relação a eu ter ganho a prova Se tivesse um double win eu com certeza viria a Paula nele. Eu acho que eu deveria ter ganhado também, mas eu achei eu, que a Elaya... eu achei. Eu, eu meu, Ela Eu achei. Meu, ela passou super um na mochila. Não quer dizer que necessariamente o, o look da Jade tava extremamente melhor. Eu esperava um, eles baterem mais assim de frente do meu lado do que meio que ceder o que todo mundo ali tava falando. Mas é isso, se preocupar aí com algo criativo, bem acabado, para os nossos jurados jogarem bem e assim avaliarem e quem sabe todo mundo. Na bochecha Bota um au au você... <risos> Ai que ó Que ó Vai direto ao ponto, tá bom? É melhor uma make mais simples, bem acabada e que venha direto pro personagem do que você querer criar um milhão de coisas na sua cabeça e recortar e colar que e fazer o um inferno. Chegar aqui e ficar tudo de fé, a vovó ficar nervosa. Ai, meu coração, bicha. <risos> a veia vai dar uma arritmia, pelo amor de Deus. Traga o remédio da vovozinha. Eu, hein, vou até tomar uma água também, que eu nervoso. Vamos lá tomar seu remédio. Vamos, Bora, vamos. mal. Beijo, boa sorte, moleque. Amamos você. Não me arrependi. Eu acho que a Agora, eu tô achando que vai ser mais difícil do que eu pensava. Porque eu fui pegar o negócio e eu tava pensando com os produtos que eu tenho lá em casa. E eu vou ter que usar os produtos daqui, né? Agora eu caí na real, que eu sou meio sonsa. <risos> <risos> <risos> <risos> Mentira, é a marca que eu tô acostumada! Yeah! No mínimo é color make, que na minha temporada da cota foi perguntar até qual era a marca que tinha na minha, e agora tem nessa. Ai, magia se foi. Nossa, era o Rafa? <risos> eu não quis ficar na zona de conforto, então eu quis escolher a bruxa, que é a minha personagem, pra que eu consiga talvez tentar sair do óbvio, enquanto bruxa. Mas também fico preocupado, porque talvez a minha referência de bruxa, vilã, nesse contexto de beleza, seja um pouco batido. A minha também seria. Confesso, não à toa, já fiz duas elfabas em dois Halloweens diferentes, mas é porque eu amo a elfaba, né? Então, eu cresci com contos de fadas, eu sou completamente apaixonada. Eu escolhi a fada, que eu acho que dá pra brincar bastante, dá pra colocar muito brilho, muita cor. Por incrível que pareça, eu fiquei segura a respeito do personagem, por causa da cor em si. A Azul chama muita atenção, disparado. Não tô tanto medo assim, mas tô com medo. E também tô confiante porque já pensei no que eu vou fazer. Então, assim, é isso. Vamos ver se eu consigo executar na minha cabeça. Todo mundo pintando a cara, fazendo colação. Tô vendo ali um chifre de unicórnio já. <risos> ah, tá chapéuzinho de na ali. <risos> Eu peguei Só essa tá meio aí, e eu acho que as pessoas já têm essa imagem De que vai ser uma coisa bem assim, fofinha, com parolazinhas e tal E eu acho que eu não vou querer ir por esse caminho, eu vou querer provar Que eu posso me superar de uma forma diferente Bom... Olha isso aqui, bicha Amigo, <risos> cuida do teu tempo Realmente, isso eu maquiagem, Amigo, não mas é isso que eu tô Amigo <risos> Eu odeio a Dakota, todo episódio, eu vou dizer isso, meu Deus do céu! Ah! mas ela tá certa, né amor, it's a competition Cris, tu pode fazer isso por último, tipo ah. assim, o que der, sabe? Não, porque tipo, se chegar no mas momento em é que, um que uniforme, tiver chifre gente. e não tiver Parece make um chifre, é, mas meu. se for um, um, um chifre é. sem make... eu tendo duas horas pra fazer a maquiagem, tá tudo certo gente, eu não vou falar nada, porque eu não sei quanto tempo tem uma hora pra fazer o chifre, duas pra make, também acho tranquilo agora passou de uma hora e meia no chifre, já tá comprometendo uma hora e meia de maquiagem eu já... ó, oh, beijo da Anitta é um ah. é alien? Ela vai virar uma sereia. Lacre, fazendo filha da Quando você escolheu, você já tinha pensado nisso? Não. Gente, se continuar nesse caminho, eu acho que a Jade vai levar de novo. Amores, ela tá, tipo, com prosthetic tudo enquanto. Eu sinto que me traz força de uma certa forma. Uhum. Porque o primeiro, uma das minhas primeiras maquiagens foi de sereia. E na época eu consegui vencer o concurso e ter, tipo, meu primeiro celular. Nossa, Nossa, por causa dela. Olha, pensando por esse lado, a série apesar de ser uma escolha extremamente óbvia fugiu totalmente daquilo que a gente tem em mente, inclusive do exemplo que eu dei. Então assim, eu acho que a Jade tá mais garantida, e muito. Eu tô amando a Ela e Verde. Podia botar um chroma aqui, com alguma coisa atrás dela. cantar uma das músicas que eu mais gosto de cantar. A cama amanheceu vazia a noite foi escura e fria... A gata já mostrando todos os talentos pra quem não viu Queen Stars, igual eu. Amei! Pela porta fora... Mas agora, agora eu tô saindo mais de drag. Porque é. eu queria arranjar namorado, né? Arranjei, agora eu posso sair. E quem é. sai de drag não tem <risos> ninguém não, gata. É, tem isso só. é amores... Se você buscar a gente, só buscar a gente masculina, só buscar a gente padrão, só buscar ah, a gente não, que busca peraí, aí... É por isso que eu me incomodo quando me chamam de padrão, porque, porque no meu conceito, padrão é uma pessoa que além de ser heteronormativa, ela é uma pessoa opressora. Então toda vez que alguém me chama de padrão, eu fico muito chateado, porque assim, não é porque a minha forma física desmontado... Tem um, uma aceitação maior, que significa que eu ajo como as pessoas que são padrão, que é, põem os outros pra baixo, que ridicularizam os outros, tanto que eu faço drag. Então, assim, eu brinco muito com os signos do masculino e do feminino, entende? Ai, amigo, desculpa, eu pensei que tu tava amando, por isso que eu continuo. Não. <risos> Já está quietinha. Depois ela ganha, a gente não sabe por quê. É. Ah. Três episódios <risos> Já deu, Amor, né? Amor, eu tenho um objetivo em mente. E eu vou dar meu sangue e minha alma em todas as provas. E a gente não tem objetivo? objetivo. Eu tá é só no consigo. Belíssimas make. Ninguém falou isso, mas vamos lá. <risos> Hello. Hello! Hello. <risos> e é o vamos ver coit. Se eu vou espalhar alguma sensatez ou não. Eu sou Karen Baquini, sou jurada fixa aqui. E Esse é o coit, maquiador. É coite. Eu sempre chamava ele de coite. Eu sou coite sonoda. Pra quem não me conhece, trabalho com maquiagem artística. Já conheço algumas aqui, Extremamente talentoso. Carnivés, né? E vamos tá analisando o que vocês estão criando. E espero que a gente agregue ou dê pânico, sei lá. né? Depende, é. né? Look. Vamos começar por aqui, ó. Da vencedora oh. da semana passada. Yes. Que teve o poder da escolha, da primeira Tinha. escolha. Ao... o poder de escolher o personagem Olsen. E aí, eu escolhi a sereia. Só que eu não queria ir pro caminho já esperado, assim, de beauty e tuto pau. Então, eu tô indo para um lado mais das trevas, a sereia, eu... assim... Foi por um caminho errado, sabe? Então tô usando tons <risos> escuros, umas guerras E fazendo Gostei as... Agora, demais, batida, amei, na verdade. Grande. Tá alto nível, Sim, né? É. Ganhou, você já ganhou dois desafios, Sim. né? Então como é que você tá se sentindo aí? Tá nervosa? Eu sinto que existe uma pressão por eu ter ganho os dois primeiros episódios. Tipo, que eu não posso errar, senão sei lá, assim, vou me julgar pra sempre, sabe? Então, mana, boa sorte. Obrigada. Boa sorte. A maquiagem da Jade tá tão boa que eles só perguntaram e ela só falou e tipo, eles não disseram nada. Se disseram foi cortado, né? Mas, tipo assim, tá muito boa. Ela tá muito bem encaminhada. Eu... Quer me emprestar? Não. <risos> Então, eu tinha pensado em fazer assim, que eu amo a Disney, tem tudo a ver comigo. Só que eu achei muito clichê, e aí eu pensei, vou tentar fazer outra fada. E aí, como eu não... né, olha as pessoas ao redor. Eles são muito bons de maquiagem, eu não sou tanto. Eu pensei em fazer uns props, assim, pra colar, mas eu não tô conseguindo colar. Tipo de fita... Fita. Soltei. Tá. E como é que você tá se sentindo? Porque você voltou do flop, né? Ai, gente, eu não tô confiante, não. Eu não tô confiante. Você fez uma coisa incrível, então talvez você não se sobressaia na maquiagem. Mas você tenha outras coisas muito legais. Pra você conseguir mostrar. E Acabou. boa sorte. Obrigada. Boa sorte. <risos> obrigada, obrigada. <risos> e aí? E, aí, e aí. Tudo bom. Eu tirei o lobo mal, e existem vários lobos maus por aí, né? O lobo mal do cordeirinho, o lobo mal dos três porquinhos, e tem um que eu gosto bastante, que é o lobo mal. Da chapéuzinho vermelho, porque ele gosta de sugestão de mulher, gosta de esperar o seu sol na caminha, etc. <risos> na verdade, assim, o Lobo Mal foi o que ficou por último, né? Sim. Eu ajudei esse pessoas semana passada e eu não foi retribuída. Então, hum. tô percebendo hum. que talvez as amizades ficam pra depois da competição e agora a gente só foca. Eu espero que todo mundo que tenha tido poder de escolha vá muito bem nessa prova. Porque eu peguei o resto. E se eu ganhar vai ser <risos> E aí o que temos aqui, meu deus então, eu pude escolher unicórnio e eu realmente não queria ir para um caminho óbvio Então eu quero fazer o Unicórnio do Inferno mesmo My little Pony versão amaldiçoada por satanás, achei interessante com a pele por causa do... tava passando muito calor E o Clau não adere a pele suando, ele simplesmente começa a abrir buraco Mas eu é tudo certo, e eu realmente quero essa estética... Trash não, e eu achei isso super legal, você ter ido por esse outro caminho Eu acho que sempre que surpreende Tá bom, é, é legal, né? Pensa nos detalhes. Sim, é isso no que eu tô, que tô fazendo. Já, tem de tempo e vai já tô puxando os cabelos aqui pra dar um acabamento, uh -huh. entendeu? Boa sorte e nos vemos ligado, nos gás, infernos gás. mais tarde. Nossa, yes. <risos> gente, tem alguém aqui invisível? Tô indo, peraí. <risos> aí, eu cromo aqui, funcionou, Vou Botar um, uma praia na minha cara. A <risos> minha Valeu. sobrancelha... É, eu, tô, né? eu quero fazer uma, uma ogra meu, meu perua, sabe? Do bairro, é tipo a mãe do Shrek, que <risos> abandonou ele pra comprar cigarro. No caso, foi ela, não foi o pai. Oh. Amei! O bairro é virou volta mesmo. porque é. que eu amo, né, é que like, não tem tempo ruim pra gata. Mas ela já montou toda uma história, eu já amei. Eu já quero a Shrek, já quero a Shrek e a peruga. E não vai ter só maquiagem, vai ter adereços, mas eu não vou votar agora, porque lá... É segredo, é segredo. É segredo, lá a, a gente veio. Assim, eu tô prometendo. <risos> e talvez a gente veja, né? Porque o horário tá batendo aí na nossa porta. É. Mas o, o intuito é que, gente, que eu mostre. Então, eu tô querendo isso mesmo. Então, boa sorte. Boa obrigado, sorte. obrigado é mesmo. Prazer. E aqui tá tamo... o gênio. Eu faço bastante make artística, né? Comecei na make artística. E aí, eu tô fazendo uma versão drag, né, do, do Gênio da Lâmpada. Eu vou fazer alguns acessórios. Eu quis retratar nesse gênio aquela versão do Will Smith. De uma forma mais drag. Essa parte aqui do glitter, eu quis retratar aquela questão do, da fumaça. Quando ele vai se transformando assim, sabe? No, no gênio mesmo, quando ele sai da lâmpada. Assim. Gostei. Porque esse glitter aqui, eu acho que dá esse A de magia. O que vai ficar visível é exatamente essa área que eu pintei. Bom, veremos na hora do julgamento. Muita boa sorte, okay. Arrasa, boa sorte. Obrigado. <risos> Conta pra gente, como foi? Por que tu escolheu esse personagem? Porque lobo, mas eu não ia conseguir fazer, né? <risos> então, decidi arriscar no dragão. E aí eu resolvi fazer o olho dele aqui, assim, de... Ah, legal! Eu amei o delineado tá dela, é, uhum. Isso, uma ilusão, eu que, a que a minha amiga ali Sim. me ajudou, falou que eu colocar um glitterzinho aqui. É, eu não tinha entendido isso. É, eu eu só talvez esse pretinho aumente pra parecer mais E aí, tô aqui. Gostei, é, mas amei. Esclamas, mas eu acho que só vai vir aqui, porque eu também não quero ficar uma coisa... é... Eu acho que vai vir só aqui. E eu queria muito fazer, mas não sei se vai dar muito certo. Eu queria, tipo, tentar fazer uma fumaça saindo da boca, sabe? Uma coisa preta, assim, saindo da boca. Tá faltando algum elemento é, ali, Alguma sim, coisa, o que você é. acha? Também acho. E Olá. aí? Então, minha gente, diga lá. Rainha Má. Bruxa má. É isso. Na verdade, assim, é, eu fui a segunda a poder escolher, né? Logo hoje, que vim montada, tive que dar uma desmontada. Gente, uma coisa que eu não entendi. Ela tava com a wig cap preta debaixo da peruca, ou... Ela fez alguma coisa... Porque, tipo, a, a Sarah não é careca, o Rafa não é careca. Então, tipo assim, tirou a peruca da Sarah, tá o Rafa embaixo. Ele tava com a wig cap preta e, tipo, pintou o resto aqui pra dar um match, colocou a tiara, foi isso? Porque se foi, foi muito inteligente. E sorte que a wig cap era preta. Ou podia ser nude e ele pintou de preta também, né? Que nem tudo que os participantes fazem, a gente vê no Corrida. Assim, falta lapidar. Bom, boa sorte. boa sorte. E nos vemos ah, em breve. Tá. Obrigada, vocês são maravilhosos. A gente tem mais uma hora de prova. Então arranquem as perucas uma das outras e vamos correr. Esse ano ninguém nem aí, o jurado falando, né? ligando o cegador, blá blá blá, foda-se. <risos> Gente, eu acho que a Jade vai levar, eu acho. Que eu preciso, eu preciso. Eu vou Onde um, um... que eu faço o um pontinho branco do olho? Uh, faz aqui. Mas acho que você poderia ter feito uma íris ou tipo, um sombreado no, no branco. Pra poder dar uma dimensãozinha. Tá. E não ficar só muito preto. Obrigado. Como vai ser esse arco entre minhas queridas Dakota e Sarah? Gente, as minhas mães estão tortas. Ai! Hein. Vou ficar segurando nelas, assim. Mas enfim, eu tô muito curioso pra saber como é que esse arco assim entre minhas queridas Sara e Dakota vai ser nessa temporada, gente. Adoro as duas divas. Pera, não beleza, o preto tá zinho saindo vindo aqui pra cima. Aqui, ó, é sabinha, amiga. Aqui? Isso, isso. Ai, ah, eu gosto tão um pouco essa ajuda. Sim. Eu pareço uma formiga. Okay. Por isso que na base tem que ficar mais grossa. Né? Amigo. Não, a com a fita. Ai, meu Deus. Com a fita? Hum. Mas, Migu, já tentei fazer isso antes e ah, ficou péssimo. Ai, gente. Vamos pro palco, até que enfim. Já falei hoje que a produção da Dia vai pro céu? Só pra fazer isso aqui? a gente não consegue fazer isso sem as nossas maravilhosas juradas fixas, não é mesmo, Fih? Começando por ela, que tem um olhar clínico de maquiadora, Karen Baquini. Ai, eu amei as asinhas, ah, gente. O look da Karen tá lindo. Lindo, lindo, lindo, lindo. E amei as, as orelhas. O de vovozinha, mais retorna, Lorelai Fox. Nossa, mas ela tava bafuda essa daí! <risos> Ai, Ai, essa vovó tá muito louca. <risos> A, a vovó, que não depois de tomar salvar. as roupas A nossa Nathalineri, que hoje, ela está de árvore encantada. Ela é a mãe natureza. Pode entrar, Nathalineri! Oh, assim. Mas ela tá representando Amazing. literalmente a Mata do Brasil, o a Mata do Brasil tá meio desmatada. Pois é, não tá. <risos> e a nossa jurada convidada de hoje sabe muito bem o que é estar no lugar das participantes e ela sempre será a primeira winner e dona... The original. Da ela que faz makes incríveis, ela que faz as tendências, a maior de todas, Renata Sante! Ah! <risos> Linda Mais colorida Maravilhosa A Renata Santos como jurada convidada Eu acho que foi um dos maiores acertos Assim como foi um dos maiores acertos A Renata tem que si, ser, né, no corrida O ano inteiro ela faz, mas na época que a gente acabou de passar Que foi o Halloween, ela sempre faz os especiais Até no TikTok, que ela faz tipo vídeo todo dia E meu Deus, é uma maquiagem mais impecável Do que a outra E eu não sei nem como é que essa mulher dorme no mês de outubro Gente, pra fazer tanta maquiagem Uma colada na outra, juro, impecável Cris, conta pra gente do seu unicórnio. Olha, a minha ideia, pegando o unicórnio, era realmente trazer uma proposta que não fosse óbvia. Então, trazer um pouquinho pra minha estética, que eu gosto muito de explorar. Eu curti, é animada, eu gostei, hein. Então, esse foi meu desafio, de tirar o unicórnio do óbvio. E conseguir, enfim, fazer um chifre, fazer com que tudo fizesse sentido. Eu gostei, gente. Eu recebi o lobo mal, <risos> e eu não queria... Que ficasse só uma maquiagem de cachorro. Amei então, o óculos. Então eu decidi colocar elementos da vovozinha e fazer uma coisa meio lobo crossdresser. Então eu tentei fazer Gostei elementos. Gostei da simples, ideia. O óculos que dá para entender, a touquinha que dá para entender e o. O grillzinho de dentinho, que dá pra colocar e botar de volta. Ah, a dentadura até sai, gente. <risos> que nem a da vovó. <risos> Elai, conta pra <risos> gente aí, Xereca. Oh, a gente tia. não viu o seu filho. <risos> que inferno! <Ai. risos> Ei, gente, eu não aguento a Elai, é sério. Eu nunca nem consigo falar nada da Elai, porque eu sempre tô morrendo de, de alguma palhaçada que ela fez. A Xereca, porque... Gente, ela tá bonita? A tá o ogro, né? O ogro porque eu já tinha feito uma maquiagem verde no meu canal Eu gostei e eu queria uma historinha na minha cabeça que eu acho que, eu dei, que deu pra passar <risos> E você <risos> Eric, nosso gênio O meu personagem Ai, foi luxo Eu percebi que os primeiros não quiseram escolher E assim que eu abri foi o luxo. livro Eu pensei a respeito dos tons Porque o azul chama muita atenção E nesse personagem eu senti que eu poderia brincar Com a questão da magia em si o gênio Ficou muito sair, óbvio eu quem ele era, que era, eu, eu amei né? Cria aquela fumaça ali de glitter Então eu quis retratar isso mas também fiquei preocupada, porque tipo, caramba, por que, é que eles me escolheram um gênio? Será que eles fez isso? E a Isa? <risos> eu tava com muito medo, e eu não tava gostando até os jurados entrarem. E eu tinha feito essa asinha aqui, não tava conseguindo colar. E aí a minha elfa disse assim, pra eu explorar mais disso, e eu adorei. Eu adorei, eu fiz mais elementos, bobri. pum. Oh. Achei o vestido bem de Stinkerbell. Boy, ah. Uma maldição na gente! <risos> <risos> <risos> <risos> Nhaim! Eu quis fazer a versão do que eu acho que seria uma sereia. Que é essa... Ela entregou demais. Ser, assim, meio humanoide, com peixe, que tem as... É uma boa misturar a questão do humanoide com a questão da prova de Maker sisca. Digo apenas isso. Oh, saindo e se transformando, assim, no cabelo. Minha favorita até agora, gente. Blend, assim, entre as cores da água. E o cabelo meio de algas, assim, né? Uma coisa meio... Creepy, mas ao mesmo tempo meio garota. Miss Black Divine, Paula! Assim, né? Não tive muita escolha. Dragão, menina! Assim, consegui. Eu achei que tava conseguindo até os jurados chegarem. <risos> E assim, dragão eu tô, porque eu tô feia. <risos> <risos> eu sou um dragão, entendeu? Entreguei a dragão. Eu gostei muito é. dos olhos. E, é sobre é. Isso. É. e tá tudo bem ou não, né? Ou aí não. É Sara Vika! E, e aí, a meu bruxa! Amores, tudo bem? Então, é isso, né? Eu fui a segunda a poder escolher, a Jade deu esse mimo pra mim. É, e aí eu escolhi a bruxa, mas eu não quis cair na parte óbvia da. Bruxa, eu gostei, ficou bruxa, meio cartoon. É, fiquei pensando em alguém que era uma bruxa, mas que ao mesmo tempo fosse bastante icônica e que fosse fácil de identificar. Gostei que ele cortou o formato malévola, do rosto. Trazer uma versão meio malévola do desenho animado, com essa ideia do olhão, dos efetinhos um pouco pop art, um pouquinho de 3D, pinguinho, olhinho. Vamos deliberar e ver a opinião aqui dos nossos jurados. E daqui a pouco vamos... vamos, falar, vamos... Agora que eu quero a expectativa, que falaram que ia ter divergências entre os jurados. É assim que eu gosto. Brigamos horrores, né, meninas? É, teve desavenças, <risos> né? Teve desavenças. Quem <risos> sabe um dia vocês não ficam sabendo. <risos> ah, não, horrores. mentira. Não acredito, gente, que não vão contar pra mim qual foi a confusão. Eu quero saber! Ah, não, gente, eu gosto de saber de, de confusão, adoro. Vamos discutir, então? Bora lá. <risos> Elay, gente, o que, que vocês acharam do ogro da Elay? Ai, ah, eu achei que ela arrasou no acabamento. Achei bonitinho, eu também gostei. muito bem polida, esfumada. Tá. Eu achei que ficou um ogro interessante, assim. E a gente vê um ogro, também. assim, que a gente olha, né? A ah, Xereca, hum. né? Que a gente tá falou. É, <risos> a da Eli. Mas, gente, é a Elay Verde. <risos> é, a é Elay Verde não é muito além disso. Tem uns palitos na cabeça. É. Será que tá criativo, é né? Agora temos a é. Isa, que ficou como personagem fada. Eu achei assim, que veio fada, mas faltou muito acabamento. Veio fada de carnaval, gente. Vamos ah, ser bem era bem a fada. Sincera, foi complicado. O que eu gostei muito dela, é que assim, por mais que ela não manje extremamente de maquiagem artística, ela não parou. Foi criando uhum. elementos, botando elementos, ouviu as dicas, foi tentando… Ouvir as dicas é muito importante, quando jurados entram no QG. Mas quando se tem tanta gente criando coisas ali em cima, realmente destoa muito, né. A maquiagem da Isa foi uma das minhas menos favoritas da noite, comparando com os outros participantes. Mas eu não desgosto, eu achei a maquiagem muito interessante, eu achei que ela adicionou vários elementos. Inclusive, eu não teria pensado naquele elo, né? É uma questão assim, de acabamento, mas eu achei ela extremamente criativa pra o que ela sabia fazer e o que ela conseguiu. Então eu achei bem legal. Só que poderia ter sido mais bem acabada. Poderia ter sido colocado umas mais simétricas, as estrelinhas mais simétricas, mesmo o glitter que ela jogou no cabelo poderia ter jogado de uma maneira que ficasse mais uniforme, um caimento mais bonito. Já que o tema seria mais puxado pra uma fada de bloquinho, porque foi o que aconteceu. Não vou falar que eu tô confiante, porque na última semana eu tava, e, né, sabe o que é que aconteceu. Mas eu gostei muito, eu acho que ficou incrível. Eu também gostei das minhas asas, eu tô cheia de brilho. Eu fiz uma varinha Esfrega a lâmpada, gente! <risos> Meu Deus! <risos> Não. Tem o Eric aí! Gente, quando ele começou, tava azul. Eu gostei ele do, do Eric, demais. Até, né? Fiquei, pô, hum… De repente, me veio nuvens. É o gênio ali, brotando, né, saindo da e aí, mesmo. esse ponto foi muito criativo, porque ele trouxe uma pintura mais ali pegando o corpo, né, a parte do peito, onde saem nuvens parece que o gênio tá saindo da nuvem, do céu tem uma coisa meio da fumaça da lâmpada, enfim, bem criativo. Que pintura, né? Gostei não, não demais. A pintura, ele usou a prótese ali do cafanhá que ele fez a prótese da orelha, sei lá como é que ele fez esse cabelo aí de gênio que ficou muito legal, <risos> então... Teve muitas coisas que ele adicionou ali na maquiagem que ficou muito, muito bacana. Se não tivesse, acho que a Jade, com certeza… Tipo, estaria entre eles dois, sabe? São as minhas duas favoritas, das que eu lembro também. É o que dizer, então, do dragão da Paula, gente? Ai, gente, ó… Ai, Ai meus meu amores. Achei interessante. Essa parte foi criativa, quando fecha os olhos… Você que tava lá perto, o cara O olho do dragão, o que, que você achou, amiga? Ai, gente, o olho, assim, foi a parte criativa uhum. mesmo. Na hora que eu vi, assim, ao vivo, tava bem legal. Mas na hora que eu vi a foto, parecia que um olho tava tomada pedrada porque um tava pequeno e o outro tava grande então faltou ali uma simetria uma atenção de detalhes um acabamento eu acho que talvez quem vai pro o flop Seja a Isa e a Paula. Gente, que escolheu a bruxa? Bruxa, né, já, a gente já pensa num monte de coisa quando é. fala de bruxa. Nós, de bruxas, a gente pensa em milhares de bruxas, vamos falar a verdade. Tanto né? que muita gente até lá dentro falou pô, você tá parecendo a, a bruxa da Branca de Neve, tá parecendo a Malévola, né. Ficou muito esse comentário uhum. lá. E eu também… remeteu ali, né. Tem um acabamento, remeteu. os braços estão limpos, gosto. Mas, gente, três horas de prova, né? E aí, Karen? É, eu achei assim, que ela fez pouco para três horas, porque se você até dá um zoom aqui, ela fez isso aqui, ó. A gente tem os olhos, a boca e o preto. O da Paula, mesmo simples, a gente enxerga o olho. O... Da Saran, a gente não vê um olho… Não vem a, a ilusão que ela não quis Não veio criar, a ilusão. Né? Eu senti que não vem também. Não veio. Dakota Monteiro, o lobo mau, que aparentemente já comeu a vovózinha. <risos> <risos> Bora lá Eu não disse qual Eu achei que a pele dele Tava incrível, assim, ao vivo Tava Perfeito, eu via O personagem, né O lobo na minha frente Então eu achei que a caracterização dele Tava impecável como lobo Eu gostei que ela foi muito simples Nos acessórios Mas foi certeiro hum. O óculos é um fiozinho e complementou muito Tu não precisava carregar demais nos acessórios. Porque uhum. a cara dela já conta muito, sabe? Eu acho que ela soube cenar também A textura também. Do, dos pelos estão muito legais. A caracterização também é muito legal. Contar a história, tem sangue no, no rosto, tem sangue aqui na sobrancelha. Ou seja, dá pra ver que ela comeu alguém realmente. Vem é uma das maiores tretas, tá, meninas? Saímos na mão. Porque quando eu olho aqui pra Jade, eu vejo uma sereia. Aquela da forma da água, aquela não, coisa uma assim. Uma sereia meio andrógina, uma coisa esquisita o meu humanoide, meu bicho, aquela coisa estranha. É. Eu amei. Porque tá mofada no fundo da água. Sem falar que ela teve o benefício de escolher também o personagem. Ela escolheu o personagem, depois ela foi escolhendo quem era o próximo e assim por diante, Pedimos né? algo sem ser, pô, aquela redinha, né, sempre fazer aquela escama. Que aí também não dá, Isso. né. Escama de redinha não dá. Mas aí, jurados, o que vocês acharam? Eu vejo um alien. Eu tô vendo aqui o Predador, na capa do filme. Então... só efeito sonoro do, do João Kleber aí, Bom. <risos> <risos> vou ler, vou ler. Você, Nathalie, como uma Olha, fã de seres smith. Deu porrada aqui, deu, deu porrada. Gente, porque eu comprei muito essa sereia da Jade. Eu comprei a sereia eu porque eu <risos> gosto dessa sereia mítica. Essa sereia mais maligna, que é a original. Que é a que tá lá de boa no mar, arrancando a cabeça de marinheiro. Ela não é bonita, ela é violenta, né? Eu compro a história de que é uma sereia, compro. Mas você falar pra mim que é um ET, eu também compro. Então talvez, o, jogar o óbvio, uma escamazinha. Talvez não uma escamazinha de... Meia. de meia arrastão, tão óbvia mas daria pra fazer mesmo com a prótese, um pouquinho gente, aqui em cima assim, ó um pouquinho aqui embaixo, eu já ia comprar que é uma sereia Porque foi o que ficou faltando pra gente comprar de cara que era uma sereia Pra mim, as minhas favoritas foram Jade e Eric Eu comprei o conceito de ambos Tá, que realmente poderia ser um alienígena Mas eu comprei enquanto sereia Mais uma polêmica <risos> na noite Outra. Que Nossa, O Cris, ele ficou com exatamente com o unicórnio ele fez um unicórnio gótico Com sangue aí no chifre, um sangue rosa E aí, vovó? Olha, dentro do meu... O padrão de maquiagem, eu adoro que ele trouxe um estilo. Dark, e eu vejo um unicórnio dark. Eu gostei que ele alargou o nariz, ele fez essa, esse aspecto do cavalo. Só que assim, eu não vi um unicórnio, gente. Eu vi um bode. Eu sei que bode tem dois chifres. Já me explicaram, já mostraram <risos> as fotos de cabrito, dos minotauros, que tos, só o unicórnio tem um chifre. Mas assim, eu não consegui comprar essa história. Eu não sei porquê. A gente tem o um nariz de cavalo, tem um chifre, é um unicórnio. Eu achei muito bonito. No fim do dia, eu achei muito bonito, achei bonito eu... também. E eu gostei que ele colocou, achei poético. Pra, pra além da, de outras questões, achei muito poético. E gostei muito do detalhe do sangue rosa e do glitter, porque remete à história de um unicórnio, né? Que é essa criatura uhum. de sangue mágico, que o chifre também tem Isso. poderes especiais. Olha, gente, hoje tá sendo muito difícil para mim, especial, assim. Porque realmente eu tô muito orgulhoso de vocês. Mas chegamos numa conclusão aí. Sendo assim, os nomes que eu disser, deem um passo à frente, por favor. Dakota Monteiro... São os salvos E Eric Mentira, que o Eric A gente salvo. discutiu muito a respeito da maquiagem de vocês e eu acho que vocês trouxeram algo muito incomum, assim, né. Não, peraí, eles vão ser salvos? Porque eu jurava que o Eric ia ser high. Eu, eu jurava que ele ia ser, tipo, lá em cima. A gente olha pra vocês, a gente enxerga o personagem de vocês que foi um dos quesitos que a gente pediu. A gente olha pra Dakota, a gente enxerga que tem uma história ali. É o lobo que comeu a vovó. E a gente olha pro Eric e também tem essa questão de enxergar o gênio de uma forma criativa. Tem a fumaça, tem as nuvens, é um tem o brilho… o gênio saiu da lâmpada. E por esse motivo… Hoje, pela primeira vez, na história de Corrida das Double duas, Win, vocês dois são os vencedores. <risos> Parabéns! <Yeah! risos> Amei! Obrigada. <risos> Fiquem aqui ao lado, porque vocês vão ter um papel importante na dinâmica que vai acontecer daqui a pouco, por favor. E, e Eli, Cris e Jade, um passinho para frente. um dar um passo para, para frente. Parabéns também pelo trabalho incrível de vocês. Vocês foram muito incríveis, muito, muito obrigado por esse trabalho. E vocês estão salvos. Essa é uma das provas que eu achei o patamado safe, mas aberto eu realmente me impressionei muito com tudo que a Jade mostrou no programa de hoje mas... É isso, né, gente? Acontece. A gente se vê na semana que vem, muito tá? Obrigada. Podem sair, por favor. Eu, na verdade, sim, já sentia que eu ia ficar salva, porque realmente, pra mim, eu já tava convicta de que um dos dois ia vencer. Salva! Não tenho o que falar, eu sou bonita e sou talentosa. Mas <risos> eu não sou muito bom. Esse era um episódio que eu queria muito ganhar, mas não rolou, tudo certo. Fico no aguardo da prova da public, eu sei que eu vou arrasar. Paula! A gente realmente não viu o dragão, colega. Assim, não Nem veio. É, <risos> acho que você começou fazendo um olho muito bonito que a gente estava vendo a execução da prova e tava um olho maravilhoso, um esfumado lindo. Só que aí tem a entrega do dragão, tem a questão da criatividade, a similaridade com o personagem. Por isso, Paula, que hoje você é o primeiro flop. 5, então, óbvio, né? Vika! E aí, essa bruxa, menina? É, né, amores? Eu tentei entregar o que eu enxergava como uma bruxa, assim, uma coisa um pouco mais elegante, mas ainda assim, um pouco fã. Pelo visto. Então, é, não, não a, gente que viu que viu algum, a gente viu algumas <risos> referências aí, é, a Malévola, a bruxa da, da, da Branca de Neve também, Isso, né? É. Ficou uma bruxa bem literal nas bruxas da Disney e tal. Mas a gente também pensa em três horas de prova. Essa foi a make, sabe? Será que não podia ter ido além, pensado em uma coisa mais ousada e tal? Visto também com o nível que tava a competição hoje. É, gente, essa última parte do que a Lorelay falou eu acho que é o que muito conta pra os julgamentos de hoje. Não é que as entregas em individual estejam ruins, sabe? É só porque o nível dos participantes foi tão bom hoje e de vários participantes que realmente fica complicado e infelizmente a gente acaba jogando pra baixo, né? Algumas makes que a gente gosta, né? Bastante aí, tentando colocar elementos Colocando bastante coisa Que enriqueceu muito o visual Mas a gente também tava falando muito desse acabamento E levando em consideração aí também Os trabalhos dos outros participantes O negócio ficou mais difícil Aí a gente considerou, né? A gente achou justo Fazer um flop triplo com vocês três, Isa, Paulo e Rafa. né? Colocar vocês nessa posição de flop. Mas também nem colocar tudo por água abaixo. E eu acho que aí, a colher de chá de vocês está aqui ao lado, o Eric e a Dakota. E a gente gostaria de propor que o Eric e a Dakota conversassem entre si e salvassem salvasse vocês desse flop, pra gente ter um flop duplo. A Isa também consegue. Eu entendo o que o Eric quis dizer, mas sinceramente, eu acho que avaliando os três e Funivela ali, eu acho que Paula e Isa estão mais no mesmo lugar. Sara talvez esteja um pouquinho acima em questão de make. Talvez não, né, gente? Tá, né? Vamos ser sinceros. Afinal de contas, ela já tem toda a bagagem de drag queen, enfim... Deixa. Deixa. Que dificulta mais <risos> o negócio é saber que a gente vai ter que conviver com essas pessoas depois. E essas pessoas em particular, eu quero dizer mais o Rafa, porque eu não sei como que ele vai receber isso. Tomaram uma decisão, gente. Ai, ah, eu queria falar um pouco, posso falar? Pode ah, falar, pode Eric. Falar. Eu sou uma pessoa muito emotiva. No primeiro episódio, eu tava muito nervoso e muito. Ai, agora eu fiquei de novo. Calma, amigo, <risos> calma, amigo. calma. Tá tudo certo. Eu tava muito nervoso e faltavam cinco minutos pra editar o vídeo. Minha mão tava, tipo, tremendo. Igual tá agora, assim. E o Rafa, olhou para mim e falou assim, Eric, calma, tipo, eu tô conhecendo você aqui hoje eu vejo que o nervosismo é seu pior inimigo. Então, tipo, eu queria muito salvar ele, mas eu sinto que se a gente não salva a Paula, que eu não sei, na verdade, nem qual é a prova, mas se for de make, eu acho que ela tem grandes chances, assim, de sair do programa. E eu falando com a Dakota agora, a gente viu que pode rolar uma competição entre o Rafa e a Isa. Porque aí, realmente, eles vão ver quem é melhor. E Paula, pode ir pro lounge obrigado. também. Obrigado. Eu não entendi muito porque nem a Paula e nem eu fazemos maquiagem artística e eles falaram que seria é. uma briga mais justa me colocar pra ir com a Sarah. Sendo que ela Tem é uma drag isso. queen. Eu acho que eles querem me tirar da competição desde o começo. Eu fui... <risos> Chega! É o primeiro episódio de novo, gente, com essa conversa. Pegou muito de surpresa. Primeiro, por achar que se a ideia deles era tirar é, alguém pra que a competição ficasse parecida, faria mais sentido deixar a Paula e a Isa, porque as duas não são da Make. Também o acho. Aparentemente, tá muito puto com isso, assim. Eu, eu acredito que ele esperava que eu ia a Dakota ia conversar pra salvar ele, assim. A gente pode ter uma treta já, já, agora, no lounge das blogueiras. Já pode ter um arranca-rabo e... <risos> Ha, <laughs> <risos> Ai, gente, isso dá uma preguiça de tretar em esses juro pra vocês. E na prova do flop de hoje, nossos competidores Isa e Rafa barra Sara Vika deverão se transformar numa vovozinha de contos de fadas. E como temos acessórios ah. de vovozinho também, por que não um vovozinho de contos de fadas, é, né? É, que falamos tanto da vovó hoje, né, Eu acho que ela é uma boa referência ali. Mas queremos ver a versão aí deles que eles vão fazer dos vovôs e vovós clássicos de histórias. E de contos de fadas. Exatamente, é uma dica, vovozinha, que você Eu acho que todo mundo já tem ali as marcas de expressão. Foca nas ruguinhas que você já tem no seu rosto. Porque todo mundo aqui quer envelhecer, marca isso daí e vai pra frente. Boa sorte, Isa. Boa sorte, Rafa. E vamos lá. Ai, meus amores! Vem aí. Eu acho que o Rafa vai virar um vovozinho. Vai começar a fazer algumas coisas, né? Coisa. É. Marcas Sim. na boca, né? Na é. ah, testa. Isso você faz bastante disso, com personagens. Hum, então, hum. provavelmente ela deve ter feito algum. Sem inspiração. Já o Rafa, como é drag, manja muito da maquiagem, né? Então, também deve ter uma noção uhum. grande aí dos traços que ele vai fazer. Tudo é luz e sombra dessa maquiagem. Mas hoje eu vi o mostrando. Nada além. Que já tem anos de carreira, né? Uhum. Então, hum. quer falar a Saraví que é potocada, Eu acho que é tem uma disputa acirrada, hein? Eu acho também Na verdade é só passar um monte de base em pó sorri. aí onde marcou Tu vai, qual que é o truque? Passar um pó, faz assim E daí você sabe onde tem as rugas Inteligente Eu amo telefone sem fio que... Essa parte dá a prova, juro Gente, eu acho Não sei Ruga não veio, ainda. A maquiagem do Fih tá tão chique, Mais tá bem do A tá, gente? 10 minutinhos. Meu Deus! Tá muito boa do Rafa. Eu levei um susto, porque parece que alguém botou um filtro no espelho e ele tá de costas. Eu não tinha visto ainda tanto detalhe da make dele, tá muito detalhado. Vai tá finalizando, um minutinho... Ele de boina! 5! 4 3 2 1 um. um. Mão para cima, vovozinho, vovozinha, fim da prova do flop de hoje. Gente, acho que a minha netinha fez um ótimo trabalho. Também a tá, tá muito, muito boa Daísa. acho que estou trabalhando nessa maquiagem. Eu quis trazer uma história, um conceitinho. Vamos ver se ele cola, que é o vovô do conto de fadas gay. Tentei entregar e vamos ver <risos> o que dá. Eu gostei muito da, de e ambos, mas eu achei a do Rafa mais interessante. Nossa... Bom, gente, já temos a decisão a respeito do episódio de hoje. Vocês podem ter certeza que se vocês estão nessa quarta temporada é porque vocês merecem estar na quarta temporada. Vocês já têm um público, na verdade, né. Eu acho que vocês entraram aqui é, até correndo um risco, né. Até falar um pouco disso, né? Porque é um risco. A gente já tem um público, já participou de outras coisas. Então vocês se arriscaram muito. Vocês são muito corajosos por, por, por entrarem aqui, sabe? Ah, não! Tão fazendo os velhinhos chorarem, gente. Não façam idosos chorarem. Só se o idoso voltou no Bolsonaro. louca <risos> Teve uma maquiagem que chamou um pouco mais a nossa atenção no meio dessa coisa de ser um vovozinho ou uma vovozinha de contos de fadas. E essa maquiagem foi sua. Quem será que vai deixar a quarta temporada de Corrida das Blogueiras? Rafa ou Isa? Qual dos dois fez a melhor make na opinião dos jurados? O resultado você confere na próxima terça-feira. Mas antes, não esqueça, tem lounge das Blogueiras nesta quinta aqui no canal. Imperdível! Acabou! bom gente, vamos comentar sobre o finalzinho do episódio? sobre o flop em si, se fosse um flop duplo eu acredito que teriam ido Paula e Isa mas já que a Paula foi salva o Rafa foi e o Rafa não decepcionou assim como a Isa também não decepcionou ambos os resultados da prova do flop foram assim excelentes, eu vi a Isa eu reconheci uma vovozinha, eu vi o Rafa, eu reconheci ele daqui sei lá quantas décadas gente, tava de ver tipo todos os tracinhos envelhecidos e tal achei a maquiagem muito bem feita mesmo das duas do flop a minha favorita foi a do Rafa eu acho que ele permanece na competição mas só saberemos na semana que vem né gente, vou guardar aqui os meus fones pra eu poder me despedir de vocês então é isso gente esse foi o meu react ao terceiro episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras eu espero muito que vocês tenham me acompanhado até aqui, que vocês tenham gostado de assistir, comenta aí embaixo tudo o que você achou a respeito do episódio se você gostou do vídeo, deixa o seu like por favor se você for novo por aqui, se inscreve tem reacts de corrida das blogueiras todas as semanas mas também tem muito conteúdo de unha de maquiagem nem todas são socadas assim borradas igual essa aqui não, tá gente? mas confere aí que tem muito conteúdo que você vai gostar não somente aqui, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok todos em arroba gajotrd não esquece de conferir lá, até porque vai ter um foto babado dessa make aqui lá no meu Instagram e com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo, eu sou Gabriel Jordan muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje, sim Thank you.